Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Medo e Mediunidade. Quarta obra da série Se a Mediunidade Falasse. Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 2 O Medo de Deus Domingo, duas da manhã. Felipe aguarda Gabriel na entrada da escola. Gabriel chega feliz e cumprimenta Felipe com alegria. — Tão cedo? — indaga Gabriel. — Resolvi me preparar o melhor possível. — Ótimo. Você está muito bem, não se preocupe. É, como temos 40 minutos, que tal caminhar um pouco pelos jardins? Vamos, é uma excelente oportunidade para você me falar de nosso futuro trabalho. E é melhor eu falar, pois, se apenas pensar, você vai saber do mesmo jeito. Explica Felipe brincando. É verdade. Partem. Ao caminhar pelo jardim, Felipe tenta organizar o pensamento para aproveitar cada minuto. Gabriel... Compreendendo que não teria um tempo para todas as explicações no momento, inicia a conversa explicando. Felipe, não se preocupe tanto em entender neste momento todos os detalhes de nossa tarefa. Após esse curso, você será capaz de se matricular em um curso inicial sobre planejamento reencarnatório, em que se lembrará de seu planejamento e eu vou poder apresentar-lhe o meu. Para vivenciar tudo isso, é essencial cuidar sempre da educação emocional e intelectual. Que interessante! Comemora, Felipe. E tem mais. Seremos capazes de regredir e lembrar todo o planejamento no corpo físico. Mas não se preocupe. Nossa equipe é bem qualificada para essas experiências educacionais. Educacionais? Felipe não entende. Claro, Felipe. O objetivo maior é sempre a educação espiritual, libertar o ser da animalidade, da ignorância, da maldade. Regressão tem a finalidade maior de elevar o espírito encarnado ou desencarnado. É indispensável ampliar a consciência, inclusive para que se tenha a humildade de aceitar o estágio em que cada um se encontra, sem se acomodar. É verdade. Vamos. Faltam vinte minutos. Felipe resolve não perguntar como ele sabia sem olhar um relógio. Sobem os três primeiros andares conversando. Felipe para no início do quarto. Gabriel então olha para Felipe, abraça-o com carinho e diz. Vamos, você já está preparado para subir. É? Como? Apliquei-lhe as energias necessárias. Pode confiar. Diz, sorrindo. Felipe respira fundo, ganha coragem e sobe. Sente um pouco de mal-estar. Continue. Eu falei que você conseguiria, mas não disse que seria confortável. Sinto-me muito mal. Continue. Tudo passará. Por que sinto tanto incômodo? Pensa, Felipe. É a sua adaptação energética. Coragem, os covardes não evoluem. Fala, Gabriel, com firmeza, ao ver que Felipe quer parar. Felipe para, pensando em voltar. A decisão é sua, mas gostaria que trabalhássemos juntos. Fala, Gabriel. Sinto que estou morrendo. Sim, é o início da morte de sua inferioridade, amigo. É muito ruim. Pior é viver inferiorizando-se como muitos fazem. Felipe se lembra de Avelino. Não queria ter uma vida como aquela, mas não se sente com forças. Tem medo. Estarei na sala. Fala Gabriel com ternura. Ao vê-lo partir... Felipe olha para trás. Está exatamente no meio da escada. Descer é mais fácil, pensa. A sensação de morte é intensa. Felipe faz, então, uma prece e lembra-se do dia de sua iniciação e do rosto de Eurípides que é sua inspiração de conduta. Ganhando coragem, sobe calmamente, suportando angústias terríveis. Ao chegar no quarto andar, chora emocionado. Um imenso bem-estar invade todo o seu ser. Sente-se leve, flutua até a porta da sala. Entrando, senta-se ao lado do amigo. Ao vê-lo, Gabriel sorri profundamente feliz. Nunca nosso mestre prometeu facilidades. Ele subiu o Calvário e terminou crucificado por amor à humanidade. Diz Gabriel olhando para Felipe. Felipe apenas sorri. Existem vitórias que são tão profundas que dificilmente conseguimos expressar com palavras o seu valor. Assim, ambos ficam em silêncio. Após 15 minutos de completo silêncio, a projeção começa. A turma é formada por poucos alunos. Ivalina, Eclésio, Romildo e Astrobrito. Os professores são José e Patrícia. Eurípides Barçanufo também está presente. Felipe alegra-se ao ver o mestre que tanto admira. Após a prece, explica o diretor do colégio. Amados condiscípulos, estudaremos um fenômeno que acontece atualmente com muitos espíritas, o medo de se espiritualizar. Nosso estudo tem objetivos de extrema relevância, particularmente neste momento de transição da Terra, que, na verdade, é um momento de decisão para todos nós. Devemos optar pelo sacrifício da animalidade que ainda cultivamos ou pela satisfação de nossas paixões inferiores, distanciando-nos de nossas metas espirituais e do Cristo. A espiritualização do ser está intrinsecamente relacionada com a mediunidade. Por isso, é importante entender sua função no processo de evolução. A mediunidade pode e deve nos auxiliar neste que é um dos momentos mais dramáticos de nossa jornada espiritual. Compreender a mediunidade não é simplesmente ser médium ostensivo, mas saber utilizá-la como alavanca de estímulo para a própria ascensão espiritual em todos os instantes da vida, vivendo no mundo da matéria densa ou da matéria sutil. José Herculano e Patrícia são os responsáveis por este curso, que é assistido por milhares de espíritos que cometeram o grave erro de fugir de seus compromissos com a lei de Deus, bem como por aqueles que têm a missão de dinamizar o movimento espírita, estimulando a espiritualização de seus integrantes. Parabenizo a todos pela coragem de se candidatarem a este curso, que trará novas responsabilidades a todos. Nosso empenho deve ampliar-se até o momento em que banirmos a ignorância espiritual da Terra, sob o comando do Cristo. Após o discurso, os professores José e Patrícia, que gostam de serem chamados desta forma simples, se levantam e agradecem a Eurípides, que se despede de todos. É fácil observar, por seu sorriso, como mestre de sacramento, ama o trabalho da educação espiritual. O professor José, o maior estudioso do Espiritismo no Brasil, dirige-se à turma. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou José. Ministrarei a aula de hoje com o apoio de Patrícia. Nosso tema será O medo que tem de Deus. Como poderão observar, utilizamos processos já conhecidos pelos espíritas encarnados desde, pelo menos, a década de 1950, com a publicação do excelente livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, que foi um exemplo de dedicação à doutrina espírita e à mediunidade. José se concentra e... Com o auxílio de Patrícia e de um sofisticado equipamento, projeta imagens em uma imensa tela, que está à nossa frente. Assistimos com grande emoção o diálogo, narrado no Novo Testamento, de Jesus com uma samaritana. Não é uma representação, pois vemos a cena real do Cristo conversando com a mulher da Samaria. Jesus está sentado sozinho perto de um poço. A beleza do Cristo é indescritível. Neste momento, aproxima-se uma mulher. É dia. Os discípulos foram à cidade comprar mantimentos. Ao ver a mulher aproximar-se do poço de Jacó, Jesus lhe pede água, ao que ela responde de forma rude. Não tenho água e você não pode me pedir água. Judeus não falam com samaritanos, muito menos com uma mulher samaritana. Responde então Jesus com ternura. Se Deus te revelasse quem eu sou, você é que me pediria a água da vida. Responde então a mulher olhando para Jesus e achando muito estranho o que ele disse. O senhor não tem balde para tirar água do poço? Como vai ter essa tal água da vida? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele mesmo utilizou para seus filhos e animais? Todos os que beberem da água deste poço terão sede novamente, ao passo que aqueles que beberem da água que tenho nunca mais terão sede. Pelo contrário... A água que eu dou se torna uma fonte de água, que jorra eternamente. — Senhor, eu quero dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui novamente para tirar água. — Vai e chama o teu marido. — Senhor, eu não tenho marido, responde a mulher envergonhada. — É verdade que não tens marido porque já tiveste muitos maridos e, o que agora tens, não é teu marido. Isso é verdade. Surpresa, a mulher responde. Senhor, vejo que és profeta. Explica-me, nossos pais adoram neste monte, porém os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Quem está com a verdade? Mulher Aceita meu testemunho. No futuro, nem neste monte, nem naquele, adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Eu adoro o que conheço. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É assim que o Pai deseja ser adorado. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram adoram o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu sei que vem o Messias. Quando ele chegar, nos explicará todas as coisas. Sou eu o Messias. Eu que falo contigo. Nesse momento, chegam os discípulos e a mulher samaritana vai até a cidade dar o testemunho de seu encontro com o Cristo. Após a exibição... O professor questiona. Jesus sabia que, segundo os costumes da época, um homem não poderia abordar uma mulher no espaço público e também que ele não deveria falar com uma samaritana, pois era judeu. Então, por que o fez? Para ensinar algo importante, responde Rivalina. Certamente ele ensinou mas não poderia ter ensinado em uma ocasião em que não precisasse afrontar os costumes? — Sim, confirma Rivalina. — Então, por que ele fez isso? — Porque estava com muita sede, brinca Eclésio. — Não é este o caso, responde o professor bem-humorado para mostrar que não devemos ser escravos de costumes que não têm fundamento na moral verdadeira, diz Patrícia. Exatamente. E o que acontece depois? Me indaga José. Ele fala da vida dela, comenta Rivalina. Com que objetivo? Com o propósito do mestre lidar com o um assunto pessoal da mulher samaritana. Para ensiná-la... O humildo se aventura a responder. Sim, para demonstrar que a percepção do espírito vai além da matéria e, consequentemente, existe vida espiritual. Com isso, o mestre ganha atenção da mulher samaritana, que a utiliza para fins elevadíssimos. Observem que isto está completamente relacionado à mediunidade. Afirma o professor e, em seguida, indaga. Qual a primeira pergunta que a samaritana faz a Jesus? Onde se deve adorar a Deus? Diz Astrobrito. Observe que ela tinha uma vida emocional confusa e, mesmo assim, a questão central de sua vida é Deus. Se ela soubesse direcionar adequadamente suas energias em busca de Deus, de sua espiritualização teria sublimado seus conflitos de sexualidade e conquistado uma vida equilibrada. Direcionar as energias psíquicas em busca de Deus é a função da mediunidade. E o que fez a mulher samaritana após encontrar a verdade? Indaga José. Foi a cidade anunciá-la, diz Eclésio. É isso que deveriam fazer os espíritas encarnados... Não falo de propagandismo vaidoso, mas a apresentação do fenômeno mediúnico de maneira natural e séria. É preciso superar os preconceitos contra a doutrina espírita e instalar no mundo a convicção da imortalidade. Explica o professor. Foi exatamente o que o professor fez quando encarnado. O amor à verdade o sacrifício pessoal em favor da educação espiritual dos encarnados foi a marca de sua existência. Pensa Felipe que, durante a semana, leu um livro sobre a vida dele, intitulado J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, de Jorge Risini, publicado pela editora Paideia. Após olhar para todos, o professor continua. A mediunidade é canal de comunicação em variados sentidos, é canal de intercâmbio espiritual, é canal de busca da criatura para o Criador, é canal de manifestação da misericórdia divina. A mediunidade é a origem dos Dez Mandamentos, dos Evangelhos, do Hinduísmo, do Budismo e do Islamismo. A mediunidade é a fonte de todas as religiões e filosofias espiritualizantes dos mundos. Temer a mediunidade é afastar-se do Criador. Sem a mediunidade, o ser estaria condenado a permanecer animalizado, isolado da influência espiritualizante de seus guias espirituais e do Cristo. Ela é o meio de contato entre Criador e Criatura. É a faculdade sagrada que os grandes iniciados e os apóstolos honraram ao longo dos milênios e que os que aqui estão combatem, movidos pela covardia e por viz paixões. Não vos enganeis, tolher a mediunidade é querer loucamente tolher a obra de Deus. Nesse momento, o professor lê a questão 659 de O Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas, louvar, pedir e agradecer. Após a leitura, explica... Utilizamos avançados princípios educacionais com o intuito de lhes ajudar a vencer o preconceito, que é medo disfarçado. Apesar de vocês terem sido espíritas na última existência, ainda carregam bloqueios em relação a essa faculdade sublime. Isto impede a sua própria espiritualização e estimula terríveis quedas morais. Não os condeno, mas teremos que abordar este tema considerando a necessidade que vocês possuem de entender e de amar a mediunidade. Trabalhamos para ajudá-los a superar este medo que é, na verdade, medo de se comunicar com Deus. Alguma questão? Todos ficam em silêncio. O amor à verdade e a simplicidade estão presentes em cada palavra de nosso professor. Vamos formar duplas para compartilhar uma importante experiência mediúnica que vocês vivenciaram. Relacionem essa experiência com o tema que estudamos, o medo de Deus e dos Espíritos. Cada um precisa entender como sua história reencarnatória se relaciona com os bloqueios em relação à mediunidade. Formam-se as duplas Patrícia e Rivalina, Astrobrito e Romildo e José e Eclésio. Segundo a metodologia educativa do Colégio Allan Kardec, todo tema estudado deve ser relacionado com a vida emocional dos educandos. Assim, se previne a formação de pseudo-sábios, cheios de teorias, mas vazios de sentimentos elevados. Um, Rivalina e Patrícia Rivalina começa Sabe, Patrícia, quando eu tinha 19 anos... Não sabia que curso universitário seguir. Sentia que seria uma escolha importante não apenas materialmente, mas que estava ligada a um compromisso espiritual. Conversava muito com uma amiga que dava aula comigo na evangelização infantil e ela sugeriu que eu rezasse e pedisse orientação ao meu guia espiritual. Achei a ideia boa e segui o conselho. Orei com muito fervor por um bom tempo. Nada acontecia mas eu continuava orando. Depois de um certo tempo, quando senti que adormecia de maneira diferente, ouvi uma voz suave que dizia, Filha, estou aqui. Vim buscá-la para te mostrar os compromissos assumidos. Senti muita paz, mas, quando me dei conta que estava vivendo um fenômeno mediúnico, assustei-me. Gritei bem alto, Não quero! Não quero! Então despertei e não dormi mais naquela noite. Repeti mil vezes que não queria saber de nada. Algumas vezes em que meu guia tentou se aproximar, repeli-o violentamente. Obviamente, nunca participei de reunião mediúnica e nem queria saber. Tempos depois, outra amiga me convidou para assistir uma reunião mediúnica. Soube depois que ela havia sido intuída pelo meu guia. — Nem pensar — disse eu, convicta. E ainda deixei bem claro. Não queria saber de reunião, de mensagem, nem de nenhuma história de mediunidade. Fui tão enfática que ela nunca mais tocou no assunto. Pouco a pouco, fiquei com medo de me concentrar e, depois, até de rezar com devoção. Como você sabe, a oração é uma comunicação vibratória e telepática e eu não queria nada de fenômeno mediúnico. E uma coisa leva à outra. Isolei-me dos estímulos espiritualizantes e, consequentemente, animalizei-me. Animalidade atrai animalidade. Não rezava de verdade, vivia ansiosa insegura, e insegura, então busquei a segurança no dinheiro. Na prática, Distanciei-me de Deus. E o pior foi induzir, pelas minhas vibrações e pensamentos, tantas crianças a agir como eu agia. Eu ensinei o medo à mediunidade. Sei exatamente o que o professor está dizendo e sofro constantemente com isso. Só depois soube o tanto que perdi. Uma programação excelente seria uma orientação excepcional. Eu ficaria cada vez mais próxima do meu amigo espiritual. Ele me ajudaria a vencer todas as dificuldades da vida. Eu saberia exatamente o que deveria fazer. Mas não soube e não fiz. Dolorosas lágrimas escorrem dos olhos de Rivalina. Patrícia abraça com ternura, enxugando suas lágrimas. A situação de Rivalina é triste, pois o fracasso reencarnatório dificilmente é recuperado no mundo espiritual. Quase sempre são séculos de preparação e recuperação para que se supere erros tão infelizes. Após ampará-la, Patrícia fala. Iniciei-me no Egito Antigo... O teste era muito severo e os reprovados não sobreviviam. Para mim, valia a pena o risco. Aprofundar meus conhecimentos sobre a criação material e espiritual, que eu já compreendia que são integradas, era o meu maior interesse. Apesar de meus pais serem muito ricos, optei por uma vida austera, que me aproximaria do Criador. Fui aprovada. Em minha primeira reunião, que hoje chamaríamos de mediúnica, com pessoas educadas e moralizadas, soube de minha missão na Terra. Aproveitei essa informação para me preparar emocional e intelectualmente e executá-la da melhor forma possível. Devido ao meu esforço sincero, fui orientada constantemente pela intuição em meus desdobramentos e por outros médiums. O objetivo era sempre muito sério, não cabia curiosidade tola. Dialogando com os bons espíritos e ajudando os espíritos inferiores, pude conhecer minhas fraquezas e a forma de superá-las. O contato equilibrado com os espíritos sempre foi um excelente auxílio para a minha evolução. Eu e meus orientadores não nos enganamos sobre as minhas imensas necessidades espirituais e nunca perdemos tempo em tolas cogitações de missões vaidosas, pois isso seria agir com leviandade em relação à obra do Altíssimo, que cultuávamos diariamente por meio do dever de nos melhorar e de auxiliar os homens ignorantes. — Mas isso não é perigoso? — indaga Rivalina. Certamente que é, se não for conduzido com seriedade e verdadeira devoção. Aproximar-se do Criador requer desejo de verdadeira renúncia à animalidade. Não foi assim que ensinou Jesus? Há um perigo maior quando adultos e jovens destroem seus psiquismos com drogas e sexo desequilibrado. Há também um perigo imenso na vulgaridade do dia a dia, que a sociedade aceita como normal. isso, para mim, é muito mais temerário. Mas o Espiritismo não é contra? Pergunta Rivalina apavorada. O Espiritismo é a maior revelação da história do mundo. O que falta é vivenciá-lo. Espíritos superiores são, e sempre serão, contra todo o desrespeito à obra do Criador. A destruição irresponsável da na natureza, o desamparo aos mais fracos e as relações mediúnicas conduzidas por interesses inferiores e por exibicionismo, como em parte do atual movimento espírita no mundo da matéria densa. Isso é diferente da busca pelo conhecimento aprofundado das manifestações do amor de Deus. O problema é a vulgaridade de muitos que não veneram o Criador em seus pensamentos e ações. Para mim, foi muito importante saber qual era a minha missão. A revelação de minha missão veio por diversos meios, e isso é importante para evitar enganos. É muito importante saber o que se deve fazer no mundo para não fracassar. Patrícia, serena e segura, assombra rivalena com suas palavras, plenas de sabedoria imortal. 2. José e Eclésio Eclésio começa... Eu dirigia as reuniões mediúnicas, lia as obras de André Luiz e de Emmanuel, mas não via nenhum problema em me divertir. Dizia, quando encarnado, não pode ser tão grave assim, não tem nada demais. Não conseguia aceitar que algumas farras pudessem ser algo grave. Quando os livros tocavam nesses assuntos, eu fazia leitura rápida ou pulava as páginas. E assim ia levando a minha vida. Começaram a vir algumas mensagens de nossos dirigentes espirituais. Não falavam diretamente, mas eu sabia que eram para mim. Eu simplesmente não ouvia. Aos poucos, eles foram trazendo desencarnados que tinham tido experiências semelhantes às que eu vivia, e alguns certamente viviam nos lugares em que eu frequentava, pois a descrição era muito semelhante. Pouco a pouco... Fui ficando constrangido e com raiva. Não suportava a ideia de ter que manter um compromisso constante com a espiritualidade e comecei a atacar a mediunidade, porque ela simbolizava esse compromisso. Como fui ingênuo! Só depois entendi que o compromisso é, acima de tudo, com a lei de Deus. Agora entendo que a mediunidade é um poderoso meio de auxílio para cumprirmos essa lei, e não um entrave a minha liberdade, como eu pensava. — Como você lidou com esse sentimento? — Pergunta José. Sentindo-me culpado, comecei a atacar todo mundo. Cobrava dos médiuns uma conduta perfeita, acusava-os por qualquer dificuldade natural do processo de intercâmbio. Padronizei roupa para a reunião mediúnica. Tinha que ser da cor que eu aprovasse. Em relação à alimentação, era ferrenho. Se soubesse que alguém tinha cometido um pequeno deslize, tratava-o como um grave criminoso. Estipulei até a idade mínima para participar das reuniões. Tinha que ter mais de 18 anos, como se maturidade espiritual se me medisse pela idade penal da Terra. De tanto acusar e de tanto culpar, consegui o que inconscientemente eu queria afastar todos da mediunidade e impedir que outros tivessem contato com ela. Conclui Eclésio com a voz sufocada, revelando o intenso conflito que vivencia. José olha para ele com compaixão. Como não lamentar alguém que tenta barrar a espiritualização de si mesmo e dos outros? Como não lamentar alguém que quis mandar na obra de Deus? Inicio, professor. Uma das mais belas experiências mediúnicas que tive foi com a materialização. Ao observar com toda a clareza e com absoluta certeza de que se tratava de entidades, de espíritos materializados, emocionei-me até as lágrimas. Nunca imaginei poder viver na Terra uma experiência tão simples e tão profunda. Ali, diante de mim desabavam todas as pretensas filosofias da negação, todos os sistemas preconceituosos que negavam a imortalidade, a me de tantos intelectuais que buscavam a verdade em meio a tantos engodos. Gostaria de poder convidar todos e lhes desvelar que o universo é maior e mais generoso do que podemos imaginar. — O que você fez? — indaga Eclésio. Mantive viva essa experiência em meu coração e, com tristeza, entendi que, para mim, ela foi transformadora, mas não seria assim para todos. Meu amigo, os fatos elevados da vida são como a boa música. Só gosta quem tem ouvido o afinado. Tratei de colaborar para afinar o gosto espiritual dos espíritas e dos não-espíritas. Somente amando verdadeiramente Kardec, podemos ter vivências mais elevadas e tirar delas o máximo de ensinamentos e impulsos espirituais. Você realmente gosta das atividades mediúnicas? Pergunta a Eclésio. A mediunidade é a grande impulsionadora da transcendência. Como está no Evangelho, é preciso desapegar-se do mundo para conquistar o reino. A mediunidade gera o fato que justifica o abandono das ilusões do mundo. Sem ela, o espírito não se convence de que deve caminhar para Deus e fica enliado nas ilusões de um dia e nas amarguras de longa duração. 3. Astrobrito e Romildo Astrobrito fala primeiro. Não comecei a ler os clássicos do Espiritismo para entender, mas para expor minha inteligência e o meu saber. Queria ser admirado. Com o tempo, via que deveria fazer algo ser útil, servir de alguma maneira. Os próprios amigos, inspirados pelo meu guia, falavam que eu sabia tanto que deveria colaborar um pouco mais, além de simplesmente fazer palestras. Acabei indo participar de uma reunião mediúnica e dei-me conta de que as atividades espíritas, ou mesmo qualquer atividade que espiritualize o ser, envolvem sempre responsabilidade e dedicação. Isso eu não queria. Mas eu não podia simplesmente desistir. E o meu status? Minha fama de grande intelectual? Comecei a tudo complicar para fugir. Tornei-me um crítico severo de tudo. Tudo era mistificação ou animismo, como se o animismo não fosse natural e parte de todos os fenômenos mediúnicos. Mas as pessoas não sabiam disso. Eu fui afastando a todos porque minha opinião era respeitada. Médiuns honestos, mas despreparados, desistiram de cumprir suas tarefas, pensando que estavam enganando a si mesmos. A reunião acabou e, aparentemente, eu fiquei com a razão. Tinha salvo todos das mistificações. Mas a verdade é que apaguei a luz que a providência divina havia posto em minhas mãos. Prefiro não falar sobre como desencarnei. Conclui Astrobrito, soluçando. Nem precisa, meu amigo, diz Romildo. Meu caso é parecido. A única diferença que eu agia para mandar, e quem não me obedecesse, era expulso por estar obsidiado ou por ser desonesto. Recebi muitos alertas mediúnicos ao ponto de cancelar a reunião que dirigia para não recebê-los mais. Era o presidente do centro espírita e ameaçava quem ousasse me entregar qualquer aviso dos espíritos amigos. Como eram as mensagens que você recebia? Indaga Astrobrito Essencialmente falavam da importância da cooperação, da necessidade de anular minha vaidade em função do grupo, Afirmavam a necessidade de nos ajudarmos uns aos outros, de orar uns pelos outros, de desenvolver relações afetivas saudáveis, de valorizarmos o talento de cada um e de exercitar a humildade na análise lúcida de todas as comunicações, tratando a todos como amigos de aprendizado. E como você reagia? Eu aceitava as mensagens elogiosas. Se não fosse elogio, era fraude. A mediunidade deveria estar submetida à minha autoridade, conclui Romildo. Nesse momento, o professor propõe outra atividade. Explica que devemos expressar artisticamente pelo teatro as situações narradas. Mas, ao invés dos erros cometidos, pediu que mostrássemos como cada um deveria ter agido. A expressão artística elevada é sempre uma forma de espiritualização. Considere isso em sua vida. Todos podemos criar, ser artistas em várias áreas. Felipe assiste as apresentações emocionado e pensa. Como seria diferente se tivessem agido de forma honesta? Estariam plenamente felizes. Agora, pelo menos, estamos todos aprendendo. Após as apresentações, a prática. Educação verdadeira sempre tem prática. Os alunos diretos e os do quarto andar vão auxiliar uma reunião mediúnica que socorre espíritos que lutam contra o Cristo, estimulando os medos em relação à mediunidade dos espíritas encarnados. Foi uma grande experiência e uma oportunidade para todos se conhecerem melhor.